Deus é o sinônimo desse gravador do PC. Enfim, pessoal. Esse Pinguin Flix está muito bizarro. Pede aqui. Aí Eu vou aqui na. Né? Ó. Novo utilizador. De eu vou aqui, ó. Registra, registra-te. Agora ele, ele vai lá, envia o um código de verificação. que nem o que nem o Orkut. Da, da, vai, ele, ele tem. Aí. Tá vendo? Dá-te as boas-vindas, Pinguin Flex dá te as boas-vindas. Boas e aqui aparecendo por favor, clica aqui em português Portugal aqui tá aparecendo aqui pra eu colocar meu nome de o nome do utilizador né Nesse peraí perfil max tubes acho que vai ter que ser max Tem umas coisas aí igual bom, bom, o O Facebook bom, também. Vou... É que você tá também. Bom. É. Bom. Que bom. Aí cê vai aqui, ele vai entrar. Deixa eu talizer aqui. Tudo ali. Agora desse. Tem uma Aí. Tem um tipo. Bora aí. Vai estar tá aparecendo aqui vou te mostrar aqui como é que é o perfil sim galera por favor curte ele não tem esse negócio aqui depois que nem no pignfix que, que, que nem tem no pigments mas tem página de recado como se vai aparecer aqui esse é o meu primeiro Primeiro Olá. post. E aí, calma. Quero por mais, né? Quero por mais. E aqui também vai esse... Esse é o meu primeiro post. essa parte aqui né, aí acordar cedo, eu mudei acordar cedo, caramba, é bom, mas eu acordei cedo, mas que merda, agora sim, ó, é se é eu aqui, é bom. É bom, sim, o Urkut não tem, mas tem a opção de comunidades, o Pingo em em Cliques, ele também tem essa opção de comunidade, só que de os espaços. Os espaços. Vai estar aparecendo aqui como comunidade de canal Max Tubes aqui no Orkut. E aqui, eu vou criar aqui, né? Porque eu sou novo. Espaço, canal Max Tubes. Vai estar aparecendo aqui, deixa eu colocar aqui as minhas. O espaço oficial, agora sim, permite criar enquete e pronto. Seguir o atuário, deixa eu ver aqui. Bior e oba de meio pronto olha ah, está registrado pior já está registrado essa aqui. ele já está, registrado, ele já está re registrado deixa eu pensar em outro esteja a pinguinha é claro né porque ela ela mesma que criou ah. Chico, humor Chico, dois arrumo de mim. vamos lá, pausinha. Ponto, a ponto, ponto, Agora sim, quem que pensa? Meu primeiro post. Também, galerinha. Esse não. Esse aqui não tem, né? Pode. Mas esse aqui tem arte, sim. O, o Orkut tem opção de amigos. Igual o Pinguim Flix. Deixa eu pesquisar aqui. Meus amigos. aparecendo aqui o, B, o Bjorn e o Gabriel. Vai estar pressionando aqui, né? No criar deixa eu criar depoimento aqui sucesso Não. agora então agora diferente Aí agora a gente vai vir aqui na parte de pessoas aqui né que nem eu faço eu só você estão aqui frente tá e Aqui não, acho que eu, eu posso enviar. lá. Apesar de estar aparecendo aqui nas né? minhas mensagens isso. o Bjorn, no qual também tem no Orkut. Dica: clique aqui para se conectar com o Facebook e o Orkut.br não tem vínculo com o Google. De amigos, e o Pinguim Flix não tem Mas também tem os patrocínios Também, né Peraí Tem os patrocínios E o Pinguim Flix tem um patrocínio de como começar E Peraí, deixa eu traduzir que esse aqui tem essa opção, mas não, tá tendo isso aqui não, e não, então, galera vocês não, podem ver que o não, o Flix tem, pratica, tem, tem praticamente a mesma opção que não, orkut, não, o Orkut o ping Flix tem uma opção que o oh, E eu o É a plataforma mais copiã. do eu vou oh, deixar aqui o do o gravador que eu baixei no BBPC. Então, parei.